Fala galera, beleza? Loto Fácil Mestre de novo aqui na área Trazendo mais um vídeo de estratégias pra vocês galera Nesse vídeo eu vou trazer uma estratégia muito especial É... muito interessante também Uma estratégia que pode estar rendendo aí muito dinheiro para vocês Se vocês jogarem da forma correta, beleza? Nessa estratégia a gente vai trabalhar com dois jogos O jogo 1 um e o jogo 2 Mais uma vez, dois jogos Seguinte galera, primeiro eu vou montar o jogo 1 um aqui Depois eu vou explicar a estratégia passando pro jogo 2 O jogo 1 um a gente vai montar, montar normalmente os 15 números. Os 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 números. E agora, galera, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essas duas primeiras fileiras e a gente vai passar para a parte de baixo do jogo 2. Então o que a gente vai fazer? Vai pegar essas duas fileiras e vai passar pra cá. Aqui a gente anotou o primeiro, o segundo e o terceiro. Então aqui embaixo a gente vai anotar também o primeiro, o segundo e o terceiro. E nessa segunda linha aqui a gente copia e passa para baixo aqui também. E a mesma coisa a gente vai fazer nessa parte de baixo. Na parte de baixo do jogo 1 a gente vai passar pro jogo 2. Ficando da seguinte maneira o segundo a gente anotou o quarto e as três últimas e agora galera aqui na fileira do meio a gente simplesmente vai replicar ela aqui sendo as nossas fixas desse jogo ficando dessa maneira galera pode parecer uma estratégia simples mas apenas fazendo isso a gente consegue cercar aí, de certa maneira os jogos da loto fácil as dezenas a gente tá conseguindo uma pontuação alta, aí, e nossa meta é os 14, 15 pontos, beleza, galera? Galera, essa é uma estratégia muito simples, mas, com certeza, se você aplicar ela da forma correta, assim como eu ensinei, você pode fazer com mais jogos também. Aqui, eu fiz um exemplo só com dois joguinhos aqui. Você pode replicar essa estratégia montando muito mais jogos. Quanto mais jogos você montar, mais chance você tem de estar tá ganhando aí uma pontuação alta, né? Então, galera, eu sugiro que você aplique essa estratégia. E se você que estiver interessado em aprender novas estratégias, estratégias dos profissionais da Luto Fácil, as estratégias que me geram muito dinheiro hoje em dia, clique aqui no primeiro link na descrição desse vídeo e tenha acesso também ao método dos profissionais da Luto Fácil. Um beijo, grande abraço até o próximo vídeo.